Vamos começar, então, o é, webcast de hoje. É, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é André Xavier. sou MVP em Project e diretor de consultoria da BHS. É, aqui comigo está o Diego Campos Pereira, que também é, é aqui na BHS e vai estar tá me ajudando aqui no, no webcast. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir perguntando... A medida do webcast, ou então no final a gente abre para pergunta. Okay? A, a ideia do, do webcast hoje é mostrar uma das principais, acho que. É, não deficiências, mas. É, tendências que o, que o Project Online mostra é, quando as pessoas querem utilizar o Project Online: é, ah, eu já tinha um Projeto Server, é, é, tem vários relatórios em Report Service, e aí, como que eu faço para poder gerar os mesmos relatórios, não perder esses relatórios, continuar, usar o, continu, continuar usando o Report Service, ou é, quero fazer uma integração com o sistema interno, é, mas eu não quero ficar consumindo o dado da nuvem, é muito mais fácil quando eu tenho uma base local, então a ideia é essa, é trazer os dados do Project Online para um banco de dados SQL é, local, e aí depois com ele poder fazer o que quiser. Tá? Então, é, a gente tem um blog, que é o blog do Project, onde várias pessoas é, colaboram nesse, nesse blog, a gente fala de Project, Project Server, SharePoint, agora tem falado também de Office 365, então estamos a, é, sempre tentando contribuir mais com a, com a comunidade, a gente tem um canal do YouTube que a gente é, posta alguns vídeos, a ideia é até aumentar a quantidade de vídeo, inclusive postar depois no, no canal do YouTube os webcasts que aconteceram. É, foi com a ajuda do blog que a gente acabou traduzindo, né, ajudando na tradução do, do projeto 2013 tanto o Project quanto o projeto serve, tinha alguns termos que a gente não concordava a Microsoft chamou os MVP's aqui do Brasil e deu uma abertura para a gente sugerir algumas mudanças é, a gente, em vez de ficar só, só preso aos MVP's a gente é, teve uma ideia que eu, achou, eu acho que foi muito bacana que a gente chamou o pessoal para um webcast e fomos discutindo os termos que a gente achava que eram é, errados ou então que não eram as melhores palavras e, e depois submetemos para a Microsoft não foram todos os termos que foram aceitos mas é, a gente já, já consegue ver que houve várias mudanças é, por causa das nossas sugestões. Tá? A gente tem vários colaboradores, eu sou um dos criadores, e qualquer pessoa que quiser colaborar com o blog, a gente está em aberto, a, seja para mandar um post apenas e a gente dar o crédito, ou seja para ser um, um, um colaborador é, regular. Ok? E aí vamos, primeiro, o que, que mudou na parte de BI é, no Project Server, né? É, pensando no Project Server, mudou a questão dos quatro bancos que foram unificados, né? Então, antigamente a gente tinha quatro bases de dados, né? O address, a Publisher, a Repórter Archive, passa a ser um único banco com esquemas diferentes. É... Se você tinha é, relatórios apontando para a base report e você apontar agora para a base do Project Serve, ela vai funcionar, todos os relatórios vão funcionar, porque é, o esquema da base manteve o mesmo, que foi o DBO. E aí a gente teve um, um, um grande é, avanço, que foi a inclusão do WhatsApp, do é, então eles colocaram as tabelas de report, é, quase todas elas, né, é, para ser é, consumidas Biodata. Tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco de arquitetura. É, e aí a gente tem aqui a parte do odata, consumindo o Web service do Projeto CERN, e jogando para ser consumido a, desde o Projeto Professional, alguns apps é, ou apps de terceiro né? e aí a gente consegue também com por exemplo, eu vou mostrar hoje com Excel é, 2013 você consegue construir relatórios consumindo os da, dados do Odata então o Odata veio é, para ficar ele já a gente já tinha o Odata é, nas versões 2010, apenas para o SharePoint é, e só para algum, se eu não me engano, só para listas. E agora a gente com, começa a ter para várias outras coisas. Tá? Então, o que, que é o data, na verdade? É um protocolo aberto. Tá? É, a Microsoft foi um dos que, que apoiou esse protocolo, que, é, trouxe, que ajudou a trazer ele para o mercado. Né? Quem quiser saber mais de informação... Nesse site odata.org tem lá uma documentação extensa. E o que é importante? Ele é baseado em HTTP, então, quer dizer, é... se a pessoa tem acesso ao navegador, ele consegue consumir os dados, né? Então, facilita bastante isso. Você não tem que liberar nenhuma porta no file, nem nada disso. E fornece dados com um padrões é, que muita gente já conhece, como o XML, o JSON ou então o Atom. Então, assim, é, são padrões que o pessoal de desenvolvimento também já conhece, então facilita muito a, a, a linha de aprendizado. Né? E aí, é o que eu falei antes, né? antes estava disponível no SharePoint é, nas listas, no 2010, e aí no 2013 eles acabaram abrindo para mais coisas, tá? Então tem dois artigos que a, que a Microsoft lançou, um que é replicando os dados, né, do, do Project Online no SQL Server, e aí depois é replicando só os dados diferenciais, porque ah, pode ser que se, você não querer trazer todos os dados, porque, ou porque você tem muito projeto, muita informação, e isso está levando muito tempo, ou porque você quer atualizar sua base é, mais vezes ao dia, então você pode também trabalhar para trazer só o delta, né? só o diferencial. Tá? Isso. Primeiro foi lançado o, o, o OData é, normal, e aí Recentemente só que foi possível esse, esse Delta. Mas a gente tem esses dois artigos, eu estou deixando aqui na, na apresentação, depois vocês quiserem me pegar. É, mas também depois a gente vai postar no blog todas as informações. E aí, assim, na verdade é muito fácil a gente fazer a conexão. Vocês vão ver que. É, é, chega a ser banal. A, a, a conexão do, do Project Online com a SketchReve. É, Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha trabalhado com integration. É, comecei a brincar com integration pra, é, por causa do, do, do Project Online. E aí, assim, de forma simples e rápido, claro. É, eu não sou nenhum expert em integration, então. Não fiz coisas muito avançadas, mas é, pelo pouco que eu mexi dá para fazer bastante coisa é, sem sem ter nenhum conhecimento, ou ter que fazer um curso para trabalhar com ele, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então aqui é, eu vou até mostrar então que eu tenho um pacote. Esse pacote que eu criei aqui de exemplo, foi um pacote que ele, eu estou trazendo a tabela de projeto e a tabela de tarefas, por exemplo. Então a única coisa que eu estou fazendo é pegar todos os projetos e grava aqui no banco de dados. Tá? Então vocês vão ver até que eu tenho uma base aqui de demo que eu tenho duas tabelas, Projects e Tasks, tá? então, é, e ele até inclusive ajuda a criar essas tabelas. Eu vou criar a de recurso, é, para vocês verem, mas eu, deixa eu acabar de mostrar aqui. É, e aí no, no projeto lá da Microsoft, do Delta Sync, aí ele é um pouco maior, ele acaba vendo o, o horário da máquina para trazer o diferencial, é, então um, já é um integration um pouco mais complexo e aí até um um ponto é, de atenção nesse nesse integration que a Microsoft disponibiliza esse do Delta que ele, ela leva em consideração é, o horário é, do Project Online que é o horário provavelmente desejado pelo menos o, os ambientes de demonstração que, eu, que a Microsoft me disponibilizou Estão em Seattle Então com isso A hora local não é a minha hora local É a hora de Seattle Que se eu não me engano Dá 6 horas a menos Do que a gente está aqui hoje Então o que eu tive que fazer aqui Eu tive que Na, na hora de pegar a, a data Eu peguei a data e diminuí Seis horas dela, porque senão ele nunca achava, ele, o que estava acontecendo, eu ia lá, alterava alguma coisa, adicionava uma tarefa, vinha aqui, não trazia tarefa. porque ah, Porque a tarefa foi criada seis horas atrás. E ele rodou a, um minuto atrás, então ele só ia pegar o que foi criado bem mais para frente, quer dizer, ou nem pegar na verdade, é, porque eles achar que quando rodou é, já deveria ter sido importado e não vai importar. Então é, eu coloquei isso aqui também nos slides, é uma coisa importante, porque na hora que eu coloquei para testar, e a Microsoft é, fez um negócio bem simples, você acaba importando esse arquivo aqui que eles, que eles fornecem. E a única coisa que você tem que colocar aqui são os parâmetros. Então qualquer tabela que você quer importar, a senha, a URL e o, e o usuário. Então eu, eu acabei preenchendo aqui os dados e ele. E pronto. Se eu pego aqui o botão esquerdo. E dou um execute. Deu um excluído. Deixa eu pegar aqui o arquivo de novo. Deixa eu ver se na hora de excluir ele não perdeu a questão do horário. É, ele perdeu. Vou ter depois, até aqui copiar a questão da hora. Deixa eu pegar aqui no, na minha máquina, só um minuto. Tem uh, que colocar os parâmetros, né? Deixa eu copiar os dados aqui. Tá, agora ele e foi tá processando lá Pegando os projetos E aí foi ok, okay. É... Então sim O pacote da Microsoft É um, é um pouco complexo Para a gente até começar dele Então é... Mas à medida que você for abrindo aqui, temendo, ele vai ver, tem a tabela, não tem a tabela, é, cria o um banco e, e por aí ele vai, e cria a tabela, sim ele vai passo a passo aqui, quem entende de, quem já teve algum contato com o PSQL, dá para entender o, o que, que ele está fazendo. Depois ele pega o horário local, vê se, se, se, se ele já rodou alguma vez, pega o horário local, depois pega os projetos de acordo com o horário local, faço. aí tem todo um segredo aqui para ver o merge, Então ver quantos projetos tem, então aqui nesse caso eu tenho 33 projetos e por aí vai. Então assim. É, vale a pena dar uma olhada a, a, no link lá da Microsoft também tem uma documentação explicando passo a passo desse, desse pacote, mas vamos criar um, um do zero aqui. É, deixa eu parar aqui, né? Vamos criar um projeto e aí é, eu vou criar um projeto então do Integration, tá? E aí, assim, o primeiro passo é a gente criar as conexões. Tá? Então, é... a primeira conexão aqui do ODAP é uma, uma, um detalhe que a gente tem que, tem que seguir. É na documentação lá da Microsoft, fala os pré-requisitos e aí tem os links para fazer download. Por exemplo, quando você instala é, o Visual Studio, se você não tiver, mas instala o pacote do do integration, não vem não aparece a opção OData, você tem que instalar um, um arquivo que vai habilitar o OData no, no seu projeto. ok? E aí então eu posso colocar aqui, nome da flexão, project online, por exemplo, e aí eu venho aqui e vou pegar o endereço. E aí o endereço é, é muito fácil até da gente testar. Tá? É... A gente pega o endereço do, do, do projeto Online, ou, ou do Project Serve, na verdade, se você quiser até trabalhar com o Project serve para testar, é... e coloca underline API, underline project data. Você vai ver até que ele traz todos os dados aqui, então você consegue até ver. Ah, ele traz timesheet, recurso, assignment, ele traz. Várias informações aqui, então você consegue inclusive saber quais informações que você pode pegar aqui do seu, da, do Odata. Então, vamos pegar aqui o endereço, vou jogar aqui o endereço. E aí o que acontece? Eu tenho que passar agora o usuário a senha. Tá? Bom, vou usar da minha colinha lá. E aí, um detalhe bastante importante aqui nesse momento é o seguinte. É... Se eu ter essa conexão, ele vai dar lá é... Forbidden, né? Por quê? É, quando eu estou trabalhando com um Project Online, eu tenho uma opção aqui, que é Microsoft Online Service Authentication. Então, ah, como eu estou trabalhando com a Microsoft Online, eu vou colocar isso para na hora que eu testo, vai funcionar, okay? então tome bastante cuidado para não esquecer de mudar esse item, no passo a passo da Microsoft tem falando desse, desse item, mas se bobear, se acaba esquecendo e, e deixando passar. Vou criar uma nova conexão, é, agora com, com SQL Server eu já tenho até uma conexão que já usei antes que ele conecta no banco de dados de MySQL eu vou utilizar ele, e aí vamos começar o, o pacote propriamente dito tá então é... vamos vamos trazer então a primeira coisa é trazer os dados do data né então é, o que que eu quero é, trazer do data, né? então eu vou pegar aqui né? qual conexão ah, do Project Online você vai ver que ele vai trazer para mim então aqui eu consigo ver todos aqueles itens que aparecem é, na web lá, quais são as opções de, ah, quer trazer recurso? quer trazer é, problemas quer trazer as entregas aí, as análises de portfólio tarefa, vem por aí vai. Eu vou falar aqui de trazer recurso. Eu posso, inclusive, é, filtrar alguma coisa. aqui no. Tem como você fazer uma parry mesmo no, no ODAP. Então, é, depois, vale a pena dar, dar uma estudada, que consegue... E aí, aqui você consegue até dar um preview para ver os campos que estão vindo, os valores. Então, eu consigo ver aqui, ó, por Exemplo, o nome das pessoas, a unidade máxima e por aí vai, tá? Qual o departamento, qual a função. Então eu tenho aqui todos os dados, ok? Vou dar ok. Então quer dizer, eu tenho. Vou só fazer uma. uma mudança. Então é o seguinte: eu vou mudar o nome dele para tarefas por saber que que é eu estou trazendo são as tarefas tá o próximo passo né eu vou é, trazer um destination assist que ele me auxilia então quer dizer eu vou pegar aquele já tem me traz né, do sql server já tem uma conexão aqui que é a demo ok e aí na hora que eu venho aqui e clico na setinha, para conectar aqui no, nesse, OLE DB Destination, quando eu clico duas vezes, olha só que interessante que ele faz. Ele, se eu não tivesse o banco de dados criado, e quisesse criar, eu poderia criar aqui agora. É... Eu posso ter aqui os outros tipos de é né? como que eu quero... Pegar, eu quero a forma mais rápida. E aí, se eu já tivesse uma tabela criada, como eu já tenho de projetos e tarefas, eu, eu seria selecionar ou então eu poderia, poderia dar uma, uma new table. E aí eu venho aqui e coloco. Ah, então eu vou colocar o nome da tabela de resources, por exemplo. Quando eu dou um ok aqui, a tabela, então, é... é se eu pego aqui... E do F5, olha só que interessante A tabela já está criada Inclusive Com todos os campos Olha que interessante Eu não tive nem trabalho de pegar os campos Sair criando aqui no meu banco de dados Ele já me auxilia nisso Então, vou aqui Na nossa tabela Não tem nenhum, nenhuma informação Não está trazendo Tem zero rows aqui Tá um, então, zero rules. Beleza. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar um OK aqui. Se eu mandar executar agora... Tem algum, algum campo que está vindo nulo aqui. Deixa eu pegar o campo, um, um outro... Tarefas eu não tinha testado, mas vamos pegar aqui, o, o recurso eu não tinha testado, vamos pegar o de tarefas, seria a mesma coisa. Eu selecionaria aqui tarefas, e aqui eu apontaria para o banco de dados tarefas que foi criado. Tá? por algum motivo, eu... ah, Esse projeto aqui, sei que tá funcionando, vamos deixar ele carregar aqui. É uma coisa bem interessante, gente, que você tem que tomar cuidado é, é... Na hora que eu mando executar o, o, o pacote, e ele beleza, ele vai pegar os projetos lá, salvar na tabela, pegar as tarefas, sal, salvar na, na, nas tabelas. Ele. A tendência, o padrão dele normal é o quê? Ele lê 30, 33 projetos. Salva na tabela 33 projetos. Ele não vai apagar, então você só vai adicionando na sua tabela. O que, que eu fiz aqui de forma bem rápida aqui nesse, nesse projeto? Vocês vão ver que na hora que eu venho aqui em, em projetos, eu tenho lá 33 projetos. Se eu mando rodar de novo. Ainda tá. Se eu mando rodar de novo. Vocês vão ver que ele vai continuar com 33 projetos, porque eu usei um, um event handler para toda vez, antes dele começar a processar, ele dar um truquete na, nas tabelas e apagar os dados. Então, quer dizer, ah, imagina que todo dia à noite eu vou executar esse pacote. Então, quer dizer, todo dia ele, ele vai primeiro apagar todos os dados e depois importar eles. Então, se eu venho aqui e dou um F5 de novo, ele continua com o 33. Como que eu criei esse evento? De forma bem simples, tá? é, Eu venho aqui no, no evento render, vim no no data flow aqui, criei um evento aqui ó no pré on pre execute, tá? E aí eu coloquei esse esse essa ação, né? Executa um SQL task. Poderia ter vários outros aqui, ftp, webs webserb, xml, mandar e-mail e por aí vai, mas para a gente só importa isso aqui. E aí eu mandei rodar uma estrutura para o que eu criei lá, chamado um... do registro, que vai dar um truquete na, na tabela, simples assim. tá? É, eu posso também, né, no, no, no Dataflow colocar uma tabela de um, um, um comando, né? O Diego bem lembrando aqui. Eu posso, é, no Dataflow colocar uma ação para executar também, né? Eu, eu quis, na verdade, de deixar é, separado, mas né? eu poderia colocar aqui um um, um, um comando aqui. Que dá o o quente depois ir para projetos e tarefas. Né? É, poderia até, ah, não, de, é, colocar sequencial, né? primeiro eu importar os projetos, depois as tarefas. Aqui não, eu deixei é, em, em paralelo praticamente. É, vamos ver se a gente consegue aqui rapidamente a questão do, dos recursos nesse. nesse, nesse Uma última tentativa... estão que ele, ele já mapeia toda, todos os itens tá? vamos ver se agora ele e até vou, ver se eu, vou até de forma rápida na hora que vocês verem que está processando aqui em projetos eu vou dar um select lá em projetos, vocês vão ver que ele vai ele vai dar um, um truqueite no, no, no projeto. Deixa ele começar a processar aqui. Começando... É... Então, lá, tem zero projeto na, na minha base de dados agora. Olha lá, eu dou recurso, se eu for agora em recurso também. Ele tem todos os recursos agora aqui na base de dados. O que, é que vai acontecer? Eu vou fazer agora de propósito. Minha, minha truncate lá de limpa registros, ela não está preparada para a tabela recursos. Eu vou mandar rodar aqui só para vocês verem que antes tinha 123. Linhas, né? 123 recursos. Na hora que eu mandar a de novo, vocês vão ver que ele vai ter agora 243. Tá? Então, é, tomar só cuidado com isso de, ou, ou colocar um, um, um comando para limpar aqui no Dataflow, ou então no event handler, trabalhar isso para poder. Parando para executar, já está rodando, terminou tarefa, recurso, 246, igual eu falei. Então, o que, que eu teria que fazer, então? Ah, vim aqui na minha história do procedure, limpa registro, por exemplo, né? Dá um truque de table na resource também. Então o que acontece? Agora, se eu. Vincar e mandar executar de novo. Ele vai limpar minha tabela de recurso, então eu não tem mais recurso duplicado no meu banco de dados. E aí com isso. É, é, facilita a nossa vida na questão de relatórios. Então, se eu trago as bases de dados com SQL, então, eu consigo continuar fazendo meus relatórios usando o reporting sets, caso já, já tenha sido utilizado, né? ou até mesmo fazer alguma integração, algum sistema. Ah, sei lá, tem um, um sistema de BI, uma ou integração que acontece com o SAP ou com algum outro sistema. E eu li informações do, do, do projeto serve. Agora, como projeto online, eu estou tendo que consumir. Não, a gente é, consegue agora pegar esses dados mandar tabela no local. estão vendo que agora, como rodou o meu IPA Registro, ele manteve 123 recursos. Okay? Então, assim, é bastante fácil e, e, e, e tranquilo de, de, de se criar. É, não tem nada muito complexo no, no, no integration. É, é até um, um recurso bastante interessante que até vale a pena depois dar uma, uma estudada melhor para entender e, e, e trabalhar. Pra, se estiver utilizando mesmo um pacote de integração do projeto online, melhorar e, e, e poder. Tem pacotes bem mais interessantes rodando, talvez, sei lá, em vez, uma vez por dia, ou é, a cada hora, e aí vai muito do, da quantidade de dados que você vai ter, do tempo que demora processar ou não. Isso tá? é um, um ponto. Lembrando que como a gente está trazendo dado em termos em web service, é, não é o, o consumo mais rápido de informação, então acaba sendo um pouco demorado. Até por isso, a Microsoft lançou aquele pacote de trazer o Delta Sync, tá? Então, tomar apenas cuidado com isso para não, para gente. Então, é, se for trabalhar em produção com uma quantidade de informações muito grande, vale a pena pesquisar um pouco o pacote do Delta Sync, entender e fazer trazer só o diferencial para não pesar. É, e nem demorar o processo. Ok? Então, assim, só para concluir um pouco o pensamento do, do, do Data, é que eu vou pegar aqui minha, a conexão que eu tinha mostrado para vocês do Data. Então, se eu pegar aqui e abrir um Excel, tá? criar um Excel em branco. Pegar aqui em dados, outras fontes externas. Eu tenho aqui agora, no, só no 2013, essa opção do fazer do feed né, de dados ou data. Dado. Ele vai me perguntar o link, o endereço. Como ele já... eu vou mandar ele pegar a informação da pessoa que está abrindo. Quer dizer, na hora que ele... como eu já entrei via browser, ele já tem a usuário sem, ele vai... Vocês vão ver que ele vai me perguntar qual tabela eu quero pegar. Eu não vou pegar todas, porque se eu pegar todas vai demorar um pouquinho. É, eu vou trazer... É, Vamos pegar recursos também, por exemplo. Então eu tenho aqui um, um Excel agora não brincar com tabela dinâmica, com dados de, de recurso, projeto ou de tarefa. Tá? É, e aí, se eu quisesse brincar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um project name, e vou pegar um... Aqui. um o total custo, Então, aí eu poderia, claro, é, é, agrupar para o departamento. Né? Deixa eu... então, Agrupar para o departamento e fazer o relatório que eu quisesse. Outro, outro recurso também que foi incluído no, no Excel 2013, são os relatórios de PowerView, que são muito interessantes, você consegue fazer relatórios é, bem interessantes, bem evoluídos. Eu vou então abrir aqui, só projetos, então eu vou pegar aqui o nome do projeto, e vou pegar, por exemplo, o total cost e total benefits, por exemplo. Olha que interessante, como que cria um relatório rápido, fácil, eu poderia é, mudar o tipo de gráfico, então, ah, fazer um, um gráfico de bolha, e aí vamos supor, eu vou colocar o não sei se o ROI, é, tem tem no nosso projeto, então olha, o tamanho da bolha é o retorno do investimento. Então, olha que relatório simples, fácil, e está pegando do meu projeto Online. Poderia estar tá pegando o meu projeto Server também, mas olha só, então quer dizer, eu posso salvar esse Excel no, no, no SharePoint e ele é, atualizar, tem relatórios de mapas são muito interessantes, ele... Ele plota no mapa, eu não vou ter na, nessa, nesse ambiente nenhuma informação de mapa, mas é, é outro gráfico interessante. Eu poderia, é... Bom, deixa eu mudar aqui, Bom, deixa, vamos, vamos deixar aqui um, um de bolha aqui e vou... Fazer um, um relatório de recursos. Então, quer dizer, eu estou construindo um, praticamente um dashboard aqui é, de forma rápida e fácil. Vamos pegar aqui, por exemplo, é, vamos. se ele é departamento não tem campos ali que não tem departamento eu poderia trazer aqui para o filtro para poder filtrar olha só fica bem interessante esse esse relatório né é, cursos por uso não tem vamos ver se ele tem a parte aqui o position rule era um, um bem interessante eu poderia Inclusive, trazer ele aqui também para o filtro, quiser. Ah, eu quero trazer só quem é consultor. Ou, e quem é enredador também, é, Eu posso. Olha, olha que interessante. Vamos fazer aqui. E. É, hum, tá? Olha que interessante. Então tem aqui ó, um gráfico também ficou apertado aqui, né? Mas seria por perfil e, e a quantidade de recursos por perfil também. Então assim, a gente consegue trabalhar com o data é, de várias formas, né? Seja consumindo os dados via Excel ou via é, integration. Tá? Então, é um recurso que veio para ajudar. Porque qual foi é o maior problema no, no Project Online? A Microsoft não vai dar acesso a um banco de dados para a gente cliente. Então, a forma que eles identificaram, de, ah, como que eu vou liberar o acesso à informação, mas sem que ele tenha acesso ao banco de dados, foi através do meu tá? Vamos fechar aqui. Voltar no PPT. Então, o pacote, como eu falei, é simples, uma conexão local, uma conexão com a data. Lembrando de mudar o atributo lá, Fashcade, compact true. Né? E aí um data source e depois um destination assistant para para você linkar na, na, na tabela. Simples assim. Tá? E aí, então, primeiro erro, você pode encontrar na autenticação, né, se você não mudou a, a autenticação para o Microsoft Online, então você vai ter esse erro 403, então esse erro é, é fácil de, de corrigir. Agora, nos meus testes, eu tive um problema com esse erro de DTD, e aí até envolveu a, a equipe de Broch, e ninguém conseguiu, na verdade, me auxiliar, que era, eu tive esse problema, é, por incrível que pareça, na minha conexão de casa, quando eu faço o teste usando a minha rede da minha casa, ele dá esse erro, quando eu estou aqui na, na empresa, na BHS eu não tenho esse problema. E olha que na BHS tem vários bloqueios, é, e lá na minha casa é tudo liberado, baixo torre, baixo o que for. É, então eu achei estranho, mas ninguém soube é, me ajudar a fazer funcionar lá na minha casa. Então é, pode ser alguma coisa do meu provedor, né? hoje eu estou usando a, a Oi, é, alguma coisa na Oi que esteja bloqueando eu utilizar o integration, buscando do, do dado. Okay. Então, lá no exemplo da Microsoft, né, tomar cuidado né o, o horário do pode ser, se vocês estiverem, é, se vocês criaram uma, um ambiente de Project Online, no, já no data center do Brasil, pode ser que o, o horário seja no Brasil, eu não fiz esse teste. É, mas aí vale a pena dar uma, uma olhada no, no, no, nos valores que estão vindo de horário, porque senão é só fazer essa mudança lá na hora dele pegar o, o, o, o horário, né, o 5 date e diminuir de 6 horas. Tá? Então, era, era isso que eu tive para mostrar. Um, um, não é um de forma até simples, né? o integration acaba é, auxiliando, eu recomendo depois dar uma olhada na, no, nos links que eu passei lá da Microsoft, depois eu vou disponibilizar esse... É, além da gravação que vai ser disponibilizada para assistir depois, o... Eu vou disponibilizar o, os slides no slide share e posso lá no, no blog. Então, quem não quiser guardar é, a gravação do webcast a gente eu já vou disponibilizar por esses dias lá no blog, tá? Então, lembrando que esteve já hoje foi o terceiro é, webcast da trilha de Projeto CR. Hoje à noite tem mais um webcast com o PJ e Eduardo Eduardo Freire que é o que não fazer em uma ferramenta de gestão de projeto. Tá? A gente tem outra série de, de webcasts que estão crescendo. Tá? vale a pena visitar o site e ver os próximos webcasts. Tá? E aí, algumas iniciativas da Microsoft, o próprio, é, a própria premiação é, MVP, né? é um título que a Microsoft acaba dando é, para os principais é, os líderes e principais colaboradores de, de comunidade, palestrantes, é, são referências mesmo do mercado. É um, um prêmio que você ganha que é válido por um ano. Então, assim, eu fico bastante honrado de já ter ganhado durante três anos. Tem o programa Mentor, é, que é um programa onde os MVPs conectam com estudantes e pessoas... Que queiram é, aprender mais é, sobre as tecnologias, então estou até é, participando desse programa com, com um mentor é, aqui no Brasil, mas claro, se você quiser pegar gente de fora, passa é, por saber, é, primeiro, ah, se quiser alguém dos Estados Unidos, se eu souber inglês, eu consigo pegar alguém de fora também. Eu tenho. Os MVA, né, que são é, alguns treinamentos que, que a Microsoft é, fornece também de, de, de forma gratuita, é, eu criei o, o MVA de Project Server de 2010, estou até devendo a atualização dele. Então, é, é um site bastante interessante para aprender, né, de forma rápida, tecnologia Microsoft, tem vários temas lá, Azure, Windows Server, é, Hyper-V, programação .NET por aí vai. É, tem vários temas lá bastante interessantes, tem tanto o, o MBA do Brasil, onde os institutos são em português, é claro, mas tem os MBAs também é, americanos, que são em inglês, que também são bastante interessantes. E o Currá, que é uma iniciativa da Microsoft, é um serviço de curadoria é, bem interessante, mantido pela comunidade, onde as pessoas criam.. É... Ah, então ele fala assim, ah, eu quero um... criar um currá é, sobre integration com o Project Online. Então eu crio lá, Integration com Project Online. E aí eu coloco todos os links que eu acho interessante. Então na hora que eu precisar procurar sobre integration com Online, lá tem todos os links, então é um agregador de links bem interessante também, tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer, eu vou colocar agora a pesquisa de avaliação do do, do gostaria então que é, eu vou dar aqui um para vocês responderem e, e avaliarem, eu vou reforçar é um essa avaliação é muito importante para a gente, para a gente poder é, cada vez mais melhorar o webcast, é, ter um feedback, vocês, até essa informação é repassada para a Microsoft, então isso é, ajuda a Microsoft também a, a avaliar como que foi o evento, como que é, a gente, é, se a gente conseguiu atingir as nossas metas ou não. Então Peço que o pessoal avalie. Vou esperar mais um, um pouquinho. Estou é, vendo aqui, o Bárbara, muito obrigado tá, pelo, pelo, pelo seu feedback aqui, estou vendo aqui sua, sua pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma Informação, eu estou à disposição. Eu vou colocar aqui o próximo slide, só um minuto. Que é o meu contato e o do Diego. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, seja para tirar dúvida ou querer participar do blog, nós estamos à disposição. Tá? Então, queria agradecer a presença de todos, é, se ninguém tiver dúvida, então, esperar mais um pouquinho. Então, pessoal, já que ninguém teve mais nenhuma dúvida, gostaria. É, você... Gostaria de agradecer a presença de todos e muito obrigado. Um abraço.